Está começando o Brush News, o quadro de notícias do canal Brush Rush. Boa noite, seja bem-vindo ao Brush News. O um novo quadro nesse canal, onde o Guilherme vai é, comentar sobre é, jogos, desenhos e notícias e coisas que tem a ver com pintura, arte, ilustração e, e, e coisas que ele gosta. Vai ter um Brush News de sumo daqui a pouco. Se prepara. <risos> <risos> galera, sejam todos muitíssimamente bem-vindos a um vídeo muito breve, onde eu quero só comentar sobre aqui as imagens vazadas pelo Jump Button e o Era, quer dizer, né, eles foram a primeira galera ali que encontrou essas imagens e disseminou elas no Twitter algumas horas atrás, e parece que a King, a empresa que fez a Candy Crush, está aí por trás de um novo jogo que vai sair em breve, porque já parece que tá quase tudo pronto, de Crash Bandicoot para celulares, para mobile, mobile devices, e... Eu quero aqui dar a minha opinião, como artista visual, fã do Crash, que já fez várias imagens e, e, e as minhas próprias versões desse personagem é, Sobre o, o visual dele aqui, porque ele tá, ele tá um pouco diferente, né? Ele não tá igual a versão dele de Playstation 4 E eu sinceramente adorei, eu achei que ficou assim... Muito bonito. Tá, dá só uma olhadinha. Ó. Vamos dar um zoomzinho aqui. Dá uma olhada nesse Crashzito aqui, cara. Mano, olha isso que, que beleza. Tá muito bonitinho a cara dele. O, o, os olhinhos estão maravilhosos, né? O formato do, do rosto e do corpo tá muito fiel aos antigos, mas ele tem aqui esses pelinhos extra na bochecha, porque esse Crash ele não vai ter aqueles pelos igual do Play 4. Então ele tá uh, mais low poly, que é a estética que eu adoro, mais hand painted, que é a estética que eu adoro mais ainda. E eu tô, assim, maravilhado. A orelhinha, esses picotinhos ele, ele é, eu tô falando low poly Comparado com o do Play 4, mas ele ainda assim tem uma Dá pra ver que ele é muito denso em topologia É um modelo muito bem feito mesmo O moicanozinho dele tá com o cabelinho Quadradinho, né, é, isso aqui é diferente Eles fizeram uma aposta de design Nova que eu achei muito, muito, muito Legal mesmo, e aqui em outras imagens Que são essas que a gente tem no momento, ó Esse daqui, da, mais desse lado Olha só, olha só isso aqui, mano mano, tá muito legal, ele parece um pouco careca, né, porque esse topete dele normalmente vem bem mais pra frente aqui, né, ele tá um pouco careca aqui, mas ainda assim, tá muito legal, muito expressivo, os dentes estão maravilhosos, o formato do rosto, eu achei assim, muito legal mesmo, a calça e o tênis dele tão mais simplificados como eram nos antigos, né, não era aquela calça jeans nem nada, tipo do Twin sunny né, que ele tem uma, umas roupinhas diferentes tá muito legal, e dá pra ver, ó que ele é um jogo que vai funcionar naquela estrutura de três pistas, então você vai né, jogar ele para esquerda, para direita É um Runner infinito 3D, provavelmente Onde você vai, né, tentar ficar vivo a maior parte do tempo Isso tem muito a ver com a estética e, e a jogabilidade do próprio Crash Que você normalmente vê ele de costas indo para frente mesmo E seguindo fases que são, ah, principalmente no primeiro jogo, né E no segundo também, são fases bem lineares nesse ponto Aqui vai ser, é, eu acho que vai casar muito bem com a jogabilidade que já existe do crash, e eu tô achando que vai ser maravilhoso Aqui dá pra ver também que vai ter, né é, Vai ter aqui uma, uma parte de Construção de base, ou alguma Coisa no sentido de seleção de fases Também que lembra as ilhas, né, então vão ter coisas, Atividades diferentes acontecendo Em outras áreas do jogo, e esse Crash Tá maravilhoso, olha, olha esse olha Esse, esse desgraça. mano Isso aqui tá muito bonito, sabe tô vontade deu vontade De refazer aquela arte de 2014 Já, hein, que eu fiz ali pra para E3 Collab, né Tem uma, uma colaboração de artistas aí eu acabei ficando com Crash, e foi muito bom uh, poder fazer aquela arte, e hoje eu faria a Sabe, hoje eu tô com vontade de fazer um Crash em 3D. Pegar um, uma versão minha, fazer aquelas modificações de design que nem tem aqui, sabe... Puxar ele pra um lado que é mais meu E tentar trazer ele em 3D, nesse nível de finalização Eu adoraria fazer isso Vamos ver se a gente consegue planejar isso pra esse ano também No geral, tô muito ansioso Acho que vai ser muito legal, espero que seja Bem divertido, parece que vai ser muito gostoso Bem parecido, eu espero que os sons clássicos Estejam no jogo, as músicas clássicas Pode ser uma, uma versão diferente Mas que tenha a, a mesma estrutura, né Eu acho que vai ser muito bom Se eles tiverem skins, eu não sei se vai ter skins Mas se der pra... tem vários personagens aqui na tela né Ó, os Seus personagens favoritos estão de volta. Tem aqui o, o Cortex, a, a Coco e o Aquaco, né? aquaco no caso. E aí, eu tô louco pra... Seria muito bom jogar com a Coco, jogar com o Cortex aqui, né? Ver alguma coisa desse gênero. Que eu acho que provavelmente isso vai acontecer. Quem sabe vai ter umas, uns chefões ou coisas do gênero. Muito legal. Tô super animado. Espero que vocês também estejam. Se você gosta de Crash Bandicoot, isso aqui é uma notícia boa. A gente tá até agora esperando as notícias de que vai ter um jogo novo, original, com novas coisas. Isso... É, acho que é o, mais, é o mais parecido com isso que a gente tá esperando, é né? Todo mundo que é fã de Crash, agora tiveram vários remakes, né? Teve o remake do, do 1, 2, do, do, do 3, teve o remake do, do CTR, né? Do... E agora tá na hora de um jogo original. Acho que isso, de certa forma, é isso, mas deve ser a porta de entrada. Eu acho que esse aqui vai ser o medidor definitivo uh, da... Do potencial do Crash para outras mídias também Vamos ver, eu não sei Eu, eu acho que vai ser muito divertido Vamos ver quando que a gente vai ter notícias mais oficiais E você, o que, que você achou desse design do Crash aqui? Ficou legalzinho? Ele é um pouquinho diferente uh, Colou com você? Eu, eu achei que ficou muito legal Deixa aí as suas opiniões neste vídeo Que é um vídeo opinativo E a gente se vê no próximo, pessoal Muito obrigado pela presença Neste curto Brush uh, Rush A gente se vê na próxima uh, reportagem Ok? Valeu e falou!